Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Cálculo político, vamos lá. Não, foi o cálculo político, mas enfim, ele tinha uma proposta liberal, ele dizia que era ia, ia combater a corrupção. Mas você realmente acreditou, é... então, realmente teve algum, alguma coisa dentro de você que falou, ah, vai que, vai que esse cara. Eu falo isso porque eu também Sim. votei nele no, no segundo turno. Sim. Primeiro eu votei no Amoedo. Mas eu também falei assim: a ah, gente boa, eu gosto do Amoedo. Vai que, vai que a gente coloca um maluco lá, e em vez ele ele quebra o um negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que... Mas não foi o que aconteceu, né, é, infelizmente. Mas, mano, foi exatamente isso. A mesma situação sua foi a minha, não sei no caso do Igor, mas... Uh, e milhões de pessoas, enfim, eu não ia votar no PT, eu nunca votei em branco na minha vida, nunca anulei meu voto. E quero dizer aqui para vocês, nunca vou votar em branco e nunca vou anular meu voto. Sério? Por princípio. Os próximos por, eleições vão ser difíceis, Por princípio, por princípio. Se o segundo turno, Bolsonaro e Lula, Não, mas vou anular, vamos... com certeza. Não assim. vai ser... Tem coisa melhor do que Lula e tomara, Bolsonaro? Tomara, porque eu fico meio triste. Caralho.